Ué! Esse é o canal do Miguel dois a do oito. Eu posso te dar máquina? Acho que pode, não tem ninguém aqui mesmo Sozinho A gente tá aqui no Espírito Santo A gente não tá mais no Rio Por conta de violência E porque a gente gostou Mais daqui Dá pra não cair Ah, lugar novo, né É vida nova Ali a gente não é a única pessoa que vai ali porque viu como é que tá o, o portão? Bom, a lenda é muito diferente. Tô achando que só que meio estranho aqui. Mas na verdade para eles é normal. Porque eles já nasceram aqui. Eu acho estranho porque eles puxam muito S, muito fino. Aqui tudo tudo de comer essa manga, tá muito esquisito. <risos> do morcego. A gente chegou nesse lugar por brincando, porque a gente ia fazer outro vídeo sobre outra coisa e a gente acabou chegando aqui. Foi! Foi! E essa casa ali, hein, é A gente viu umas casas estranhas e a gente quer gravar ela. E a gente não sabe o que vai ter nelas e torcer que tudo vai, tá, tudo vai dar bem. Vou tentar entrar nessa casa aqui. Não. Não. Show de Por que, cara? Nem é um pingo de coragem, porque ninguém sabe o que vai ter ali. Esse lugar é todo novo pra gente. Cadê a coragem? Ah. Tá com teu pai, rapaz. Ah. Vamos, se eu for na frente, eu não te gravo, mano. Não grava de trás. Eu cara. sou teu câmera. Vem, mano. Vem comigo. Ah, sei lá, um medo gigante. Às vezes eu sei que não existe, mas assim, o instinto fala que vai ter, sei lá o que acontece. Mas por que você tem medo de assombração? Você já ouviu alguma história cabulosa sobre aqueles lugares ali? Sim, eu já ouvi uma coisa que o meu próprio tio falou pra mim. Com meu pai, que eles viram bruxas, mesmo nessas casas aqui vindo pra cá. chão de madeira faz muito barulho, né? Aqui é um quarto. Vamos lá nos quartos. Cara, tu viu isso? Eu vi alguma coisa sumindo aqui na ali, ó. Ai, mano, eu vi uma sombra, mano. Corre, cara. Eu não sei o que tinha lá, eu só sei que nunca mais volto.